No um cenário de poucas oportunidades e muitas modificações no mercado de trabalho, a saída tem sido arriscar em projetos que sempre foram adiados por falta de tempo. No Brasil, as mulheres já ultrapassaram os homens na criação de novos negócios, é o que revela uma pesquisa do Sebrae. Além da criatividade, a aposta dessas empreendedoras é a utilização das redes sociais, que têm se mostrado grandes aliadas na divulgação dos projetos. Para falar um pouco sobre negócios, redes sociais e viagens, o Ola com Elas recebe hoje a jornalista Marielle Embadaral, idealizadora do projeto Jornalistas que Viajam. Marielle, seja bem-vinda ao ela com Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Obrigada, eu que agradeço. Primeiramente, eu queria saber quem é Marielle Embadaral. Então, eu sou... É, pernambucana, né? Vim para aqui para uma pessoa, é, fazer o curso na graduação inicialmente e me considero uma pessoa sonhadora, né? Empreendedora também e que vive a vida com certeza em busca de realizar, né? Projetos e sonhos. Você veio para cursar o curso de Jornalismo, isso. como foi essa chegada aqui que no estado? Você conhecia alguém, tinha familiar? Como foi isso? Então, é um longo de história eu falo. Ah, a gente quer saber, é... conta aí. É, na verdade, eu sempre tive esse sonho né, de fazer esse curso, então através de fato dos, dos vestibulares, né, na época era, ainda era vestibular, o sim, formato, sim. eu vim fazer o curso, é, a prova, na UFPB, na verdade tinha sido a minha primeira vez em João Pessoa, eu não conhecia João Pessoa, não tenho família aqui, e acabei passando, e de fato tive essa oportunidade, né, de me mudar de lá, sair da casa da minha família para vir morar aqui, eu não conhecia ninguém, assim, não tinha amigos aqui, nenhuma referência, realmente uhum. foi, eu iniciei minha vida do zero, e saí de casa aos 16 anos, que foi na época, né, muito foi nova. muito né? nova, muito cedo, mas assim, eu não me arrependo, com certeza não me arrependo de ter feito isso, porque é, eu consegui né, realizar esse sonho que era me formar em jornalismo e, e seguir né, nessa carreira. Fácil? Eu tenho certeza que não foi, porque para muita gente também não é. Você também teve momentos de dificuldade durante a trajetória no curso? Com certeza, né, por, pelo fato de eu ter saído né, da casa da minha família, daquele apoio, né, estar tá distante de todo mundo de amigos. os lugares que você não conhece nada, ninguém, né? Não tem isso. nem a quem recorrer quando você está precisando de Exatamente. Vida, né? Aí eu tive realmente que começar isso do zero e, e é, a enfrentar esses desafios que eu, vim, né, eu vinha passando de forma muito criativa. Né? Como é que eu poderia fazer para é, me manter aqui ou para... É, Pagar minhas despesas, né? Claro, a gente tem despesas, estudantes, Sim, mesmo com que. Com certeza. Né, tenha Você pode não pagar curso. a faculdade, mas todo o é, resto é por sua conta, com né? Com certeza. Mesmo que a família ajude em alguma coisa, mas assim, sempre tem despesas. Então eu tive realmente esse período assim, de é, quase desistir do curso, né? Uhum. quase trancar o curso. Porque eu, eu me via sem saídas, eu não arrumava estágio, porque eu tava iniciando era muito É bem estágio, difícil, né? A, não, a gente sabe o quanto é difícil. Isso, perde muita experiência, uhum. não tinha ainda. O mercado então, também é muito pequeno, isso. né? Isso, então assim, foi dessa forma que eu é, tirei, né, a ideia de empreendedorismo para tentar levar esse curso até o fim, tentar realizar realmente essa, esse objetivo que eu tinha. Então eu, eu vendi, né, cosméticos, eu, eu vendia até alimentação também, comida... É, aqueles sanduíches, uhum. trufa, eu vendi algumas coisas, fiz alguns negócios, algumas parcerias com algumas pessoas que me ajudaram também. Claro, fiz amigos Sim. que com certeza me apoiaram, né, foram como minha família. E a partir dessa né, dessa empreitada, desses desafios, que o empreendedorismo entrou na minha vida. Então foi assim que eu consegui é, levar o curso até o fim. Claro, com muita dificuldade, mas também a gente chega, né? Uhum. A gente consegue alcançar. Esse esse esse objetivo, faz dois anos, vai fazer dois anos que eu que eu terminei o curso e com certeza eu não me arrependo. E aí você conheceu uma nova Mariellen, né? Claro. Que deu a oportunidade hoje do projeto que você toca, que é o Jornalistas que Viajam. O que é esse projeto? Então, é, um, é o Jornalistas que Viajam é um projeto que é, trabalha, né? Inicialmente agora que tá começando ainda, mas ele está trabalhando com o jornalismo de viagem, uhum. né? A partir dessa, da, da minha perspectiva pessoal, né, um jornalismo de experiência, Sim. né, um jornalismo mais especializado, principalmente porque ele começa nas redes sociais, ou seja, tem outra linguagem, né, uma linguagem nova, uhum. que ainda, claro, também estou me descobrindo nisso, mas que tem essa perspectiva de, de é, ajudar, tentar ajudar as pessoas a viajar a baixo custo, Sim. que é como a minha a minha realidade hoje, né, uhum. tô ainda viajando a baixo custo e... Nessa nessa experiência que eu tive a, a, desde que eu me formei né, até agora, nessa, nessas viagens que eu fiz para realmente passar essas informações, essas dicas para as pessoas, é, eu vim descobrindo várias coisas, vários métodos e como eu posso fazer para viajar a baixo custo. Né, porque uhum. a pessoa fala: ah, viajar sem dinheiro, viajar sem dinheiro é, não existe. De é, você logo: se for para viajar sem dinheiro, eu nem vou. Desde é. logo, assim, né? Não existe. Mas uhum. assim, com certeza dá para você fazer. Uma experiência que, claro, é muito diferente de uma experiência para quem viaja de modo convencional, mas que dá para você vivenciar uma experiência muito boa e aprender, uhum. claro, ter autoconhecimento também, porque viajar também ele traz isso. Com certeza. Eu soube que você fez uma viagem, dentro das suas viagens aí, uma viagem internacional com 100 dólares e ainda voltou com troco. Isso. Como é que foi isso, mulher? É, é curioso, né? Porque Demais, quero aprender, curioso. viu? Viajar sempre foi meu sonho, né? Eu falo muito isso assim, e esse, essa, esse objetivo essa essa conquista minha foi mais um objetivo alcançado uhum. e justamente mais um empreitada que eu tive que enfrentar e solucionar de forma empreendedora com que você também tinha, é, né? com o que eu tinha e assim tentar arrecadar dinheiro fazer brechó fazer né uma, juntar a família para tentar é, ver algum uhum. dinheiro também então eu consegui é, planejar essa viagem foi na verdade um intercâmbio cultural é, passei 52 dias no Peru, em junho de 2017 eu fui e voltei em agosto, no finalzinho de agosto e levei só 100 dólares. Em dois meses. Em dois meses. E assim, viajei pelo país, claro que não dá para ir para alguns lugares mais famosos. Fiz escolhas, né? né? Fiz escolhas, mas assim, não, com certeza não, não fez diferença nesse sentido da experiência, Sim. tá entendendo? A experiência foi muito marcante, com certeza eu não vou esquecer. Né? E voltei com dinheiro. Eu tive que gastar no aeroporto, na verdade, porque na hora que eu estava voltando, uhum. porque não tinha mais como né, eu podia trocar, mas era uma opção minha. E realmente sobrou dinheiro. Então, assim, dá pra você fazer realizações. Às vezes as pessoas comentam muito nas minhas fotos, assim, ah, é, você tá rica, você. Né? Não sabe dar minha surteça, né? Pois é, você. <risos> A, a, a ideia das pessoas que quando você começa a viajar é uma coisa que é de rico, ah, você tem dinheiro, você tá por cima, mas não, viajar tem né, aquela, aquela coisa de mistificação, né, mas uhum. é, não precisa tanto dinheiro, muito planejamento, né, para quem não tem, realmente tem que ter muito planejamento e, e focar, é um objetivo que você quer alcançar, então você tem que focar para poder realizar, então foi dessa forma, realmente planejando, e, e sabendo escolher, né, sabendo fazer as minhas escolhas na viagem, que eu consegui uhum. fazer. E de forma prática? Eu tô querendo viajar, tenho um pouco de dinheiro, ainda preciso juntar. Quais são as dicas que você daria? É, tanto o antes, né, pra você uhum. acabar tentando juntar o dinheirinho né, para levar, mas também durante a estadia no local que você vai. Então, é, na viagem do estilo que eu faço, né, que a gente chama viagem low cost, que é a viagem a baixo custo, é, primeiro a escolha do país, ele é... Muito importante, porque, por exemplo, você não vai para a Europa com pouco dinheiro. É, e aí é, tá... é, é utopia, né? Exatamente. Então, assim, você tem que escolher países que estejam mais próximos, que as passagens, principalmente as passagens, elas contam muito também estejam em promoção, períodos de passagem em promoção. Hoje em dia a gente tem na internet vários mecanismos de busca. É até né? aplicativo, Isso, né? Que aplicativo, fica chegando as mensagens quando tem promoção. Exatamente. Então, assim, observar também esses períodos. Claro que nem todo mundo vai, vai poder é, viajar a qualquer momento, porque trabalha só naquelas férias, mas assim, mesmo nas férias dá para você encontrar uma passagem em promoção para um determinado país. Que a moeda também seja mais barata, uhum. né? É, outra forma também é, é intercâmbio cultural, ou seja, você sai do seu país para se voluntariar em atividades culturais no mundo, né? em, em alguns países, principalmente países é, de que subdesenvolvidos, uhum. né? países que têm pessoas mais pobres, população mais pobre, e que a partir disso você consegue ter uma casa Grátis, você consegue ter refeições grátis. Uhum. Ou seja, é uma experiência também outra, né? É, você vai, diferente. você conhece um país novo, você ajuda as pessoas, né? Então, assim, é enriquecedor de diversas maneiras, Exatamente. Né? E até pra você mesmo, como pessoa, Sim. se desenvolver. É maravilhoso. Foi dessa forma que eu fui nessa primeira viagem. E outra coisa, assim, para quem não curte muito essa vibe, mas assim, que quer realmente conhecer de forma livre, espontânea, fazer um planejamento, um roteiro, procurar guias locais, né? Não assim, ah, vou sair daqui, vou pesquisar aqui no Brasil para ir pro Chile e vou fechar tudo aqui. Geralmente, isso sai muito mais caro. Claro, tem, depende da pessoa, é a escolha dela. Ela faz isso. Uhum. Mas chegar lá e você conhecer as pessoas, saber o preço local, saber onde se hospedar, por exemplo, também a hospedagem é uma das coisas mais caras. Eu diria até a mais cara, uhum. do que a própria passagem. Então, assim... Às vezes até que é a alimentação, né? Que é uma coisa tão básica, isso, né? Isso, tem, tem recurso também na internet que você pode se hospedar de forma grátis, né? Na casa uhum. das pessoas, as pessoas abrem as suas casas para receber você, para conhecer da sua história, do seu país. Então tem muita essa troca, tem troca para todo lado, sabe? Então é dessa forma que a gente consegue. Então assim é você realmente usar a internet para ter esse conhecimento, saber onde procurar, saber o que fazer, né? Uhum. E, e, e realmente você é, decidir, né? E justamente o meu projeto ele, ele trabalha com isso. Ele, Tenta passar essa informação para as pessoas e, principalmente, os, os relatos próprias, da minha própria experiência uhum. né, nas viagens. Eu falo muito da perspectiva pessoal porque, assim, eu não quero ser mais uma que fala de viagem na internet, sabe? É uma maneira diferente de se falar, Exatamente. né? Exatamente. É, a gente, né? se a gente parar para pensar, cada um é, um é único no mundo, então, se eu for falar da minha expectativa, das minhas experiências, dos meus né, pensamentos a partir do, do meu olhar pessoal, então, com certeza, você é ser única ali. Então, assim, o, o site, né, que vai ser lançado também, ele vai estar tá justamente com esses conteúdos, é, tentando ajudar as pessoas a viajarem a baixo custo, né, é, com certeza, tentando também é, valorizar as culturas, né, por onde eu passar, uhum. principalmente a cultura local, que é como eu vim para João Pessoa, não sou daqui, mas, assim, eu tenho um, um, um carinho muito grande por João Pessoa pela Paraíba, ele acolheu, né? Exatamente. Então, você assim, construiu sua história, né? Basicamente isso. sua história profissional. Então, assim, eu pretendo muito conhecer a Paraíba, né? No sertão. É isso que eu queria saber. Dentro dessas viagens, quais foram os lugares que você já conheceu? E eu queria que você contasse qual foi o mais especial também. Certo. Então, assim, é, eu ainda não conheço a Paraíba. Uhum. Né? Por exemplo, Campo Grande, que é tão conhecida aqui. Eu nunca fui. É, eu pretendo, com certeza, as minhas primeiras pautas né? locais serem paraibanas. Mas, Sim. assim, desde 2015 eu viajo. Né? É, então eu já fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, já fui para Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, é, Recife, né, claro, meu estado, então eu conheço Sim. mais até, e Peru, né, eu conheci parte do Peru, do centro do Peru, a zona, é, a região norte do Peru também, então assim, é, foram lugares que eu passei, tive algumas experiências mais marcantes, uhum. outras que foram mais rápidas, mas também não deixam de ser não especiais, de ser, claro. É mas, assim, é, o, o, a experiência mais impactante, com certeza, né, tira todo o glamour né, da questão da viagem que existe, que foi é, eu ter ido para Ruarais, que é uma cidade lá no interior do Peru, é, uma província, na verdade, uma cidade bastante turística agora, né, Que está sendo muito descoberta uhum. há uns, um, um, dois anos atrás, eles se descobriram lá, se abriram para o turismo. E foi uma, uma experiência maravilhosa porque eu tive a oportunidade de fazer um trek, que é uma caminhada, né, uma trilha, até o topo de uma montanha na Cordilheira Branca, que se fala, né? Sim. Branca da, da, da Cordilheira, Cordilheira dos Andes, na verdade. É uma, uma cidade que está na Cordilheira dos Andes, então eu tive a oportunidade de subir né, no, no, no monte lá, numa montanha, com, junto, claro, com outras pessoas, com o um guia uhum. local, com um grupo de, de turistas também que inclusive conheci várias pessoas nessa nessa experiência, e estar tá lá em cima foi muito impactante para mim, porque primeiro eu valorizo muito essa questão do turismo, de natureza. Né? Claro, tem gente que sonha para Paris, né? para é, Nova cada York. Um vai, vai, é como você eu... falou, a questão de expectativa isso, e perspectiva. Né? Então cada sim. pessoa vai buscando algo diferente, por isso que as experiências são tão diferentes. Isso, né? eu valorizo muito isso. Claro, eu também gostaria de conhecer, mas me impacta muito esse tipo de experiência uhum. né de, natural, da natureza. Então tá lá em cima... Ver né, a geleira eterna que, infelizmente, está se acabando porque está derretendo. E que a gente vê tanto na TV, tem isso também, isso, né? então, a gente é que... escuta tanto falar, né? Essa experiência com certeza foi a mais impactante não foi a cidade de Lima, não foi Rio de Janeiro. Claro, é especial, mas com certeza é. De um jeito diferente, de... né? É. Aline e os jornalistas que viajam, já com tão pouco tempo, também já foi destacado em um prêmio é, em São Paulo. Como foi essa, essa experiência e que o é, que representou esse prêmio para você? Então, foi uma experiência inesperada para mim, porque, como eu já falei, né, o projeto está iniciando ainda uhum. e foi fruto é, de uma capacitação que eu fiz né, em parceria com a BR é, e o SEBRAE aqui, o SEBRAE de João Pessoa. É, que promoveu, no caso, a Aliança Empreendedora, em promoveu essa parceria junto com eles para estar tá tentando aplicar uma metodologia empreendedora para grupos de pessoas empreendedoras, pequenos empreendedores, na verdade. Sim. E eu fiz essa capacitação em fevereiro. E no final do curso, é, por recomendação de Caio Viana, né, da BR, eu fiz a inscrição para o Prêmio Desafio Brasil, que também é promovido pela Aliança Empreendedora, que é a, a, a maior fomentadora, né? de empreendedores no Brasil para pequenos empreendedores, então é, a partir disso eu me escrevi, contei toda a minha história, foi um processo bastante é, demorado até porque claro, tem que detalhar o seu negócio, para você é um prêmio, né? é uma Com coisa certeza. que a gente tem que avaliar todo um contexto. Então, é, a partir desse, dessa escolha, eu fui finalista, eu fui entre as 20 pessoas finalistas, concorrendo com pessoas do Brasil inteiro, projetos maravilhosos, conheci pessoas... Nem todos relacionados a, a viagens, Não, não, né? não, foram projetos de todo Diversos. tipo, vendas, projetos com aplicativos, tudo que existia, comida, né? Uhum. É, projetos, inclusive, que já estavam... Né, na, na sua execução, já, já tinha gente dinheiro, muito dinheiro com isso, já, gente que já fazia tempo que estava nesse negócio. Sim. Então assim, foi muito marcante para mim nessa questão, porque é um projeto ainda inicial e eu vejo o potencial que ele tem, porque realmente eu consegui é, me colocar em primeiro lugar no prêmio lá em São Paulo, é, concorrendo com outras pessoas também, com certeza muito competentes, muito fortes né, é, nessa questão do empreendedorismo. E haviam duas categorias, na verdade, a categoria iniciante e a categoria atuante. Mas, assim, muita gente da categoria iniciante já estavam atuando. Sim. Né? Por exemplo, nem lancei meu site ainda como é que o pessoal avaliou isso. Então, assim, há vários contextos. Tem um edital que tinha é, todas as classificações, né, como é que eles iam escolher e tal. Então, a partir desse edital, eles fizeram a escolha. E foi na noite do prêmio, foi uma, uma surpresa e ao mesmo tempo um alívio, porque assim, eu sempre acreditei. Mesmo que eu conheci né, várias pessoas. Claro. E... Você fica comparando, será que é, o dele não merece mais, né, né? Tão genial Sim. essa ideia. Todas as ideias eram muito geniais, porque eram únicas, né? Então, assim, nunca, nunca duvidei. Claro, a gente fica meio assim, se perguntando, mas. A gente vai, entrega nas mãos de Deus e vai, feito o pessoal falar. E foi, né? E foi, com certeza, assim, fiquei muito feliz, muito, muito gratificada, assim, realmente, por toda essa oportunidade, né, que o prêmio ele concedeu. E, assim, é um, é uma, é um meio de dizer que esse projeto, ele com certeza está no caminho certo. Sim. Né? Então, é, é fruto de todo um trabalho que eu tive que é, há dois anos atrás, né, na da idealização do negócio, até realmente colocar em prática, começar a escrever, começar a fazer as produções das fotos e tal, e fazer as viagens, é, isso é só consequência, com certeza, é um reconhecimento que é consequência desse trabalho. Sem dúvida. Você já falou aí que pretende em breve conhecer a Paraíba, mas eu quero saber, fora a Paraíba, quais são os próximos destinos que os jornalistas que viajam vão encarar por aí? Então a gente está planejando com certeza é, as próximas viagens, né? Porque a gente não pode parar de viajar. Mas é Chile, né? A gente tem pretensão, com certeza conhecer o Chile. Mas tem um plano de fazer uma viagem pela América do Sul, uma viagem longa. Sim. Né? Mas ainda a gente não conseguiu fechar ainda não. Mas Chile, Bolívia, eu voltarei para o Peru, né? Que no caso é um ano que eu fui para o Peru. Eu voltarei para lá para terminar de conhecer os outros países e México. Sim. É, as viagens internacionais no caso, né? Sim. As nacionais eu estarei indo agora em setembro para Teresina no Piauí e o Maranhão também para São Luís, conhecendo um pouco dessa, né, dos pontos mais conhecidos, mais turísticos de lá também. E pretendo ir a Foz do Iguaçu, é né, conhecer mais a parte do sul. Eu nunca fui ao sul do Brasil, uhum. então também tá faltando um pouco dessa dessa do sul, essa né, essa viagem, né, o próprio Brasil. Tá, assim, a gente tá planejando aí o que está confirmado é Teresina, Piauí, São Luís do Maranhão. E Chile. Chile é o destino internacional que já está já tá encaminhado, mas assim, os outros são mais que a gente realmente está planejando, está tentando fechar as parcerias para poder chegar. Então você vai voltar aqui no Ela Com Elas para contar muito mais sobre essas experiências. Marielle, muito obrigada, o espaço está aberto para você retornar e nos trazer nos passar essas experiências. Né? A gente não viaja, mas vai lá acompanhar juntinho, né? Eu que agradeço. E para você que está aí do outro lado, Ela com Elas fica por aqui. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e ficar por dentro de tudo o que acontece aqui na TV do Gordinho. Até mais!